Olá seja muito bem-vindo muito bem-vinda e hoje eu vou falar sobre um tema que eu escuto muito que é o quanto nós fugimos daquilo que dói na gente ou o quanto a gente nós nos culpamos nos autoflagelamos quando a gente falha e talvez a gente esteja vivenciando um momento de muita impotência, de pouca visualização de futuro e de muita culpa, né? a gente está estressado, ansioso, sentindo culpa de não ser talvez a mãe perfeita, a profissional perfeita, a esposa perfeita e a mesma coisa para os maridos né? ou para qualquer outra pessoa que não está podendo acessar os seus pais nesse momento ou entregar aquilo que você acha que deveria ser o melhor. E o meu convite hoje é para que a gente compreenda que o que nós podemos fazer no momento presente é o suficiente. E quando eu me conecto com esta aceitação, tudo flui mais naturalmente. Isso não significa que você está sendo antiético, que você está fugindo das suas responsabilidades, está deixando de ser um profissional excelente. Não! É simplesmente levar com um pouco mais de leveza todo esse momento em que a gente está enfrentando. Então, a prática de hoje, vamos lá, é de aceitação. Olá, vamos para a nossa prática. Permita-se alguns minutos para si própria Encontre um espaço no qual você esteja ou sentada ou em pé, mas apenas pause, pause e traga toda a atenção para a respiração, para o equilíbrio do seu corpo, para o alinhamento da sua coluna, apenas trazendo corpo e mente para o momento presente. Inspirando e expirando bem profundamente e trazendo na sua mente a palavra gentil, de aceitação, que é a palavra sim. Sim, talvez eu tenha falhado, talvez nem tudo esteja acontecendo do jeito que eu idealizei, mas toda vez que eu inspiro eu dou o meu melhor e quando eu expiro eu deixo ir tudo aquilo que não importa. Quando eu inspiro eu dou o meu melhor e quando eu expiro eu deixo ir tudo que não importa, que eu não controlo, que eu não tenho acesso, que não faz parte da minha alçada. E quando eu inspiro, eu sei que eu dou o meu melhor com os recursos que eu tenho. E quando eu expiro, eu me sinto bem. E deixo ir tudo aquilo que não importa. Inspiro e dou o meu melhor. Expiro e deixo ir tudo aquilo que não importa. Inspiro. Dou o meu melhor. E eu expiro e deixo ir tudo aquilo que não importa. E o último ciclo, cada um no seu ritmo, trazendo as palavras mentais.